Está precisando de uma ajudinha com a escrituração contábil digital? Se você utiliza o único contábil da SCI Sistemas Contábeis, a ajuda já chegou! Acesse gratuitamente o passo a passo do SPED ECD. Basta indicar a empresa e o período que quer escriturar e seguir um roteiro com todos os processos, as etapas de cada processo e as explicações de cada etapa, com link direto para o cadastro dos dados que devem ser preenchidos. E tem mais! Se você utiliza o um único auditor ao realizar o fechamento, a ferramenta apontará eventuais erros no processo. Lembre-se, o passo a passo do SPED ECD é um recurso gratuito para clientes SCI. Saiba mais, acesse sci.com.br ou ligue para 0800 470808.